Ufa, que bom que você entrou no link. Primeiramente, se é a sua primeira vez no Urkana, seja bem-vindo. Meu nome é Caio, estou no ramo há 10 anos fazendo o que eu mais amo, criatividade. Se você está procurando um profissional dedicado em fazer o seu negócio funcionar, você acabou de achar. Venha conversar comigo pelo chat e tirar todas as suas dúvidas. Te aguardo, hein? Tchau!